Eu ouvi o presidente da Caixa falando lá, a Caixa não tinha nenhuma pessoa portadora de deficiência no seu quadro, está com 2.200 agora, ele diz que são, estão entre os melhores funcionários porque eles aprenderam com a vida as dificuldades. Foi a maior contratação da história do Brasil, eu não posso falar do mundo. Esses funcionários atendendo o público, quando tem um de camisa suja, ele dá mais atenção ele sabe o que é a discriminação. Quando um cliente chega na Caixa Econômica Federal, muitas vezes, de chinelo, com a camisa suja, ele tem o mesmo tratamento, e muitas vezes com mais carinho, que um que chega todo cheiroso, de terno e etc. Acho que quem tem contato com pessoas com algum tipo de deficiência, sabe que eles são muito... O presidente da Caixa já viajou, nesse ano, 87 fins de semana para lugares como Tabatinga, lá na fronteira, a Amazônia com o Peru, essa inclusão que a Caixa fez de 38 milhões de pessoas inexistentes, né? e que agora tem conta bancária, então, estão aptas a receber créditos, né? isso, isso é inclusão também. Na comunidade Tabatinga, é uma comunidade com 5 mil índios. Ele era o ex-cacique, agora é uma cacica, não sei se o nome é esse, uma cacica mulher, mas ela ainda não fala português e eles ficaram muito emocionados. E eu queria dar os parabéns também para as forças armadas, porque o que eu vi lá é algo que me impressionou. Ministra Damares mostrou que com 7 milhões de doações, o Pátria Voluntária alimentou gente. Ribeirinha que ficou sem nada, zero, mas ganhou alimento. Foi, foi assinado o início de estudos sobre doenças raras. O, o ministro da Ciência e Tecnologia anunciou é, lá em Uberlândia. Escolas de tecnologia para aproveitar os dons dessas pessoas. Né? Foi, foi criado o Prêmio Acessibilidade. Eu vi hoje à tarde os que fazem, que se contrapõem àqueles que não querem deixar fazer. Normalmente eu choro depois, velho. Né?